com a vinda do nosso queridíssimo ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, para a divulgação do filme Exterminador do Futuro Gênesis, o quinto filme da franquia Exterminador do Futuro, bom, eu decidi trazer para vocês então uma maquiagem inspirada nessa máquina. Eu gravei um vídeo muito legal com o Eric e com o Kaique, que são os dois apresentadores do canal Alaska Pictures. O vídeo é bem divertido e a gente faz comentários sobre alguns personagens e garanto que vocês aí do outro lado do Cookie Monsters vão adorar o vídeo. Então, se vocês quiserem ver o vídeo, no final aqui da maquiagem eu vou deixar o link pra vocês. Então, confere a maquiagem. Vamos lá! Com massa pra maquiagem, faça elevações no rosto e com o dedo úmido, acerte os detalhes dela. cubra a massa com látex para que ela dure muito mais tempo numa parte da testa coloque um pouco de látex também eu vou ensinar para você um truque mais pra frente. Depois, com latex seco, use base da cor da sua pele pra igualar a tonalidade. Uma sombra vermelha cria irritabilidade nos relevos da massa. E com a sombra marrom, cria profundidades nesses mesmos relevos. Preencha um dos lados com tinta prateada para deixar metálico e vamos começar o rosto do nosso exterminador. Cria uma sombra preta bem forte nos olhos e na parte interna dos relevos da massa. Faça traços pelo rosto de um jeito que te pareça robótico, com tinta preta e um pincel fino. Use tinta branca em partes aleatórias do rosto para acentuar os reflexos do metal. Para mim, a parte mais divertida é agora, adicionar sangue nos relevos. Agora vamos ao truque. Rasgue o látex que você passou na testa, formando um buraco. Pinte esse buraco de prateado e adicione sangue dentro dele. E você tem uma ferida super nojentinha. E pra fechar, passar ranhões pelo rosto. E voa lá! É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se vocês quiserem conferir o vídeo que eu gravei com o Eric e com o Kaique do canal Alaska, cliquem aqui. Em algum lugar que eu vou estar colocando para vocês o link para vocês irem até o canal deles e diretamente no vídeo que a gente gravou. Lentes de contato com as que o Eric está usando vocês vão encontrar facilmente no site da Praise que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Eu também estou trazendo para vocês um sorteio que vale a uma tinta de cabelo Candy Color se você aí do outro lado quer expressar como você é de modo diferente pintando seu cabelo de colorido. Esse sorteio tá sendo patrocinado pela loja Sweet Style, então é muito fácil. Se você quiser participar, corre lá na fanpage do canal e verifica o primeiro post que tá fixado na página, que é o post do sorteio. Se vocês ainda não conhecem, então o leite com biscoito tá com blog. Nesse blog, eu tô postando coisas relacionadas aos temas que a gente vê aqui no canal, de uma maneira um pouco mais aprofundada, ou seja, para complementar aquilo que eu não consigo falar para vocês e o passarinho, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tenho uma calopsita maluca que tá que nenhuma retardada agora. Então, se vocês não ouviram ou ouviram a falopsita maluca também, corre lá no blog e lê as minhas matérias. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. E é lógico, curtir a fanpage do canal. É isso aí, pessoal. Até a próxima e falou! entender um pouquinho sobre como é ter cabelo colorido, por que ter cabelo colorido e qual tonalizante você usa então confere o vídeo